tinha o Teatro do Nada lindo. e Aham. tinha o nosso grupo. Eu grupos. trabalhei com... Qual da... era o teu grupo? Era o grupo de vocês? Poderíamos. Sim. Avacalhados. Avacalhados. Na verdade, era a formação Improváveis, depois virou Improvisáveis, depois virou Avacalhados, que é onde a Silvia entrou. Entrei. Começou quem no... que era, Diegão, Você? Ela entrou no lugar da Tatá. Tem a história do batom, mentira. História do batom. Ah. A história do batom rendeu, hein? Puta merda. É, ela Gente, tem uma... Como rendeu essa história, né? Mas você é. sabe que até hoje tem esse negócio? É mesmo, até hoje? Até Tatá hoje a Tatá não gosta de mim. Até hoje. Ela faz coisa que eu falo... Gente, eu Mas não tô Mas por que, que ela não gosta de você? Cara, é uma boa pergunta. A Tatá, por não que você não, não gosta tem de mim? Não tem motivo real. Não tem. Isso, Diego, é prova. É, a Patrícia... Porque a... ele, ele Mas convivia. Mas rolou no humor um lance que era... Ah, a Sil quer imitar a Tatá. Lembra que a Patrícia Pinho até falou, bababá, que tinha... Lembro. Que, ah, ela, ela, ela quer pegar o lugar da Tatá. Tinha uma, uma viagem. Gente. Daí criou essa, esse mito. E daí a, a Tatá pegou pra ela essa... Ela acredita. Acreditou é. numa mentira que o meio criou. Sim, tipo, e nós, precisa, sim. né? Ela é famosona, tá em outro lugar. Pra que criar... Exatamente. Não, e até Mike. hoje tem coisas que produções, que eu tô dentro da produção, aí fala, ah, então, mas... Tatá não... Não quer você. Tá? É mesmo? Então cara. eu sou boicotado. Por isso que eu tenho que trabalhar em Bom, dobro, em tribunal. Porque eu ouvi você falando isso, parece que você deu uma facada nela, né? Pois é, não foi. e nunca foi nada, nada. Não nada. Teve nada, nada. nada. Vamos dar uma acelerada. Você acha o marido dela bonito? Vamos não, dar uma acelerada. Não, mas vou começar a achar hoje. <risos> oh, o marido dela é mó gente boa, conhece é o, é o mesmo? Cara, aqui, aqui, cara. É uma graça. Que cara. O Viti é. muito gente ah, boa o pai sim. dele era querido também não é eu época. sei eu sei o pai dele é igual né é. para se xeram que se é. Exato. eu sim. conheci esse moleque na Globo o um moleque muito legal o Vite eu não conheço ele o Vite gente não boa. tive esse prazer aí. Rafael muito, é mas um cara realmente espetacular muito tranquilão de boa a Tatá eu não conhecia eu não assim conheço de vista não só amigo nunca troquei ideia vamos sim. tomei uma ou num lugar para bater papo, falar nunca. então pra ser brother, é. Não conheço. Conheci... Oi, Tatá, tudo bom? Beijo, ai Ai, tá ai aí, traz vem. ela aqui, que essas perguntas Ela não vem aqui, ela não vem. Podia vir, né? Isso é legal, Tatá. Não ia vem, ser muito legal. Vem. Então, porque eu curto o trabalho ela dela, tá em, eu acho ela muito legal. Ela, tá é. é, ela, tá é, ela tá em outro patamar. outro É, ela tem outro patamar. Ela tem outro patamar. ela nem me atende mais, não responde. Mais. Não te atende? também, você fica falando merda. É, é, Imagina que você já inventou de... Você é um puta, tá? Não falo nada dela, não. Ô, o tata, eu queria pra... dizer esse negócio do, do batom. Quem que... inventou foi o Diego, <risos> Aqui, Você não, não lembra desse negócio do batom? O negócio do batom... Ah, foi fazer peça lá em Gravataí. É isso, é. Gravataí, Rio Grande do Sul. a minha irmã produzia. Daí a Sil foi de convidada. Hum. Não, a Sil foi porque ela não ia, não é? Ela não ia. Daí, quando ela descobriu que a Sil foi, ela comprou pra sair de cima da hora... E, daí, e daí a Sil teve que ficar de convidada. Isso. Daí a Sil ficou na plateia, <risos> daí a gente combinou de vão Vamos chamar a Sil no jogo tal. Aí daí... primeiro o Rafael Infante me chamou no primeira na primeira sessão. sessão. Daí na segunda sessão a Tatá Eu chamo. Daí não chamou. Esqueceu. Daí o ah. que aconteceu? No camarim, é... a Sil tava com um batom. Na... Você comeu batom? Da ela disse, não. É o, ah, falei, é não. É o, é, é o meu batom. A Tatá é, pegou tá, o batom tá, o da, show, da batom dela No cabarim. Mas Entendi. eu não usei. Ah. Aí Era a mesma marca fal, o não batom. Não pode falar marca, é, é. Mas a gente falou uma marca, é uma marca muito específica. Eu falei assim, o meu é dessa marca. Ela, o meu também. Me mostra lá, então. Fez eu ir lá, abrir minha seu. bolsa, mostrar para ela que era meu. Ela, ai, ah, muito bom, né, esse. E pronto, e foi isso. É, daí essa treta existe daí. Por causa de um batom? Não, não é por causa de um batom. É, bom. Não é, é... é competição, é. é... tava ali no, é, mulheres é, eu... no... O batom é a desculpa. O batom era só o álibi para é começar a desculpita. A mas eu vou te dizer, vocês me conhecem um pouco, né? Conheço, conheço, Bastante, conheço, trabalhando. Conheço, trabalhando. Bem, conheço, eu, eu não sou uma pessoa competitiva. Nunca foi. É, Nunca pô, foi. no Pânico, por exemplo... Tudo bem, você comprou o mesmo batom que a Tatá, mas tudo bem. Ela é. não é competitiva. <risos>